Essa região aqui, tem muitos carimpeiros, né? Inclusive, nosso território está daqui tá para lá, dois quilômetros só do limite. Eles estão aproximando mais essa exploração de, de ouro que nós estamos passando aqui. Na entrada da comunidade do Sarapó, a gente tem uma comunidade que é hostil, que usava ilegalmente o território com caçadas, com retirada de madeira e já havia indícios de que eles queriam começar a explorar ouro e recentemente né, o Sarapó então ficou muito preocupado porque ele viu ao redor do território nesses últimos três anos uma presença muito grande de garimpos e o Sarapó então intensificou o processo de vigilância aqui no entorno estamos continuando essa é a luta para evitar a entrada de garimpeiro e mineração principalmente. É proibido entrar mineração dentro do território. Através do Bolsonaro, eles querem legalizar questão de exploração de minério e exploração de ouro. Falta aprovar essa lei, né? PL 191. Agora, se aprovar aí, vai acontecer guerra. Quando a gente entrou nesse movimento de expulsão de madeireiro e o pai faleceu, em 2013, e nós falamos para ele, Sarapó, agora você tem que ter firme, teu pai foi embora, agora nós vamos lutar, tu tem que lutar agora. Então, a partir daí ele levantou, papai morreu, agora eu vou conseguir proteger nosso território. Pensou, Estratégia para fazer questão de guarda, a questão de área de proteção. Nosso território é 530 mil hectares. O que, é que a gente pensou? Nós temos que morar do limite que não pode morar aqui no meio porque nosso inimigo está aproximando. Então, bora cercar com área de proteção. A partir daí, a gente tem que área de reflorestamento, pequena roça, agrofloresta. Está dando certo para nós dessa maneira. Então, nesse sentido, a gente foi reforçado através do sarapó. Contei para a mamãe porque o papai morreu tão cedo. Aí ela pensou, né? Rapaz, o cara deu esse peixe pra ele. Dois tambaqui grandes, né? Aquele cara, o branco, né? Ofereceu esse peixe pra ele. Comeu tudo. Né? Quando à noite, né? Ele gritou. Grito forte. Alto, né? Quando ele morreu, ele vomitou pela boca, só sangue. A morte dele não é normal, não. Fizeram outra coisa com ele aí. Aí falaram pra mim, rapaz, o que, que aconteceu com teu pai? O Sarapó, ele já estava há quase 10 anos em programa de proteção. A gente não consegue entender por que esse programa de proteção já não havia tomado medidas enérgicas para evitar com que os agressores se aproximassem e os agressores continuassem cometendo ilícitos dentro do território, no entorno do território. Essa omissão, essa ausência do Estado na proteção Colocar os povos e comunidades numa situação de vulnerabilidade ainda maior. O que a gente tem percebido também é que nesse último governo, que é o governo do Bolsonaro, é um apoderamento dos agressores. É como se eles sentissem como se nada pudesse acontecer. É, nós estamos aqui caminhando para onde é esse putamento do sarapó. Toda noite, ele fala comigo. Toda noite. Quando meia-noite, alegre, né? Me abraçava assim, né? Meu espírito. Pra onde tu vou, eu tô contigo. Tu tem que olhar pra frente. Quando você chega, sai de mangueira, tu tem que... Falar pro parente, tu vai dar a licença pra mim. Ele falou comigo nessa noite, né? Mas a gente, quando a gente vai chegar perto dele, a gente fica em silêncio. Fica quieto, tindo né, Enfrentar. Aí, aí sempre ele, ele é, fala comigo toda noite. É isso. Ela pô, foi embora, mas deixa o fruto. Então nós vamos conseguir esse caminho.